Fala galera, o WhatsApp acaba de anunciar hoje, na data do dia 15 de 6 de 2020, a informação de que a partir de hoje, aqui no Brasil, começa a funcionar o pagamento via WhatsApp. Isso mesmo, eles é, é, anunciaram no blog deles aqui, que o recurso de pagamentos via WhatsApp chegou ao Brasil para pessoas físicas e pequenas empresas. É, a partir de agora é possível fazer pagamento no comércio local diretamente através das conversas de WhatsApp. Já é convencional, já é comum utilizar o WhatsApp para fazer vendas, né? anunciar produtos, enviar e mostrar produtos, fazer a apresentação dos produtos. E a partir de agora é possível também é, algumas pessoas já conseguirem fazer o pagamento através do WhatsApp, utilizando aí o recurso do Facebook Pay. Isso mesmo, você pode encaminhar um valor, você pode encaminhar um recurso através das conversas de WhatsApp e eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, para você fazer o pagamento, você vai tocar no ícone do clipe de papel, tá? clicou ali, você vai apertar em pagamento toca pagamento vai aparecer para você inserir o valor você insere o valor do pagamento que você está fazendo isso é, após você fazer isso vai enviar o dinheiro usando o cartão de débito ou crédito tá, de alguma das contas já aprovadas você vai inserir o pin do Facebook Pay insere esse pin depois eu vou ensinar você como fazer esse pin tá ok insinindo o PIN já está autorizado e efetuado o pagamento eh, e você envia esse dinheiro através da conversa. Tá? A princípio, os usuários poderão utilizar os cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelo Banco do Brasil, pelo Nubank e pelo Cicred. Porém, a plataforma já está programada e aberta para facilitar a entrada de mais participantes no futuro, Todos os pagamentos serão processados pela Cielo. Em relação às taxas cobradas, vamos lá. A pessoa as pessoas físicas poderão enviar dinheiro e fazer compras no WhatsApp sem pagar taxa nenhuma. Já as empresas pagarão uma taxa de processamento para receber o pagamento de clientes e isso já é uma prática comum já conhecida pelos comerciantes que aceitam o pagamento via cartão. Mais de 10 milhões de empresas e microempresas movimentam a economia do Brasil diariamente e utilizam é, parte de suas vendas através do WhatsApp para mostrar seus produtos, para tirar dúvida dos produtos para os clientes. Já existe a função de catálogo em que você consegue criar um catálogo virtual e digital utilizando o WhatsApp Business. E agora, a partir de hoje, tem mais essa possibilidade que é você receber do cliente o pagamento através do WhatsApp ou você poder fazer algum tipo de compra e mandar enviar o pagamento através do WhatsApp. Aqui na plataforma também é possível você enviar dinheiro de pessoa física para pessoa física, por exemplo, como uma forma de dar um presente para alguém. Enfim, são inúmeras as possibilidades que começam a acontecer a partir de hoje aqui no Brasil. Isso é uma tendência já anunciada pelo WhatsApp lá atrás de transformar essa plataforma em uma das maiores plataformas do mundo de transferência de valor. A tendência é que após isso começar a funcionar é, no WhatsApp, também vai expandir para as outras plataformas da família do Facebook e Instagram. Então você vai poder fazer futuramente pagamentos também através do Messenger do Facebook e também através do Direct do WhatsApp, do Instagram. Esse recurso está sendo disponibilizado gradualmente é, a partir de hoje e futuramente todos os usuários do Brasil poderão aproveitar desse benefício. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixar um like para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Essa foi mais uma dica do canal. Clique Logista. Até a próxima.